Bom dia, pessoal. E aí, amor? Bom dia, meu. Conseguiu dormir também, não? É, galera, desculpa aí essa cara de sono. A gente nem conseguiu dormir muito bem, pelo que aconteceu. Mas agora é hora de resolver o problema, né, Thaís? Sim. Preciso resolver a questão do, da caminhoneta. Pensar o que a gente vai fazer, tomar uma providência. É, pensar o que a gente vai fazer certinho. Mas o primeiro passo é dar um jeito de arrumar a caminhoneta e, Vou ter que ir atrás de pneu Comprar pneu pra, pra caminhoneta Não sei nem quanto que vai ficar essa, isso tudo O guincho ontem não ficou muito barato, né Thaís? Não Mas infeliz... graças a Deus conseguimos chegar em casa Bem E agora é tentar resolver essa questão aí da, do carro E como que ficou o carro hoje, dia, tudo certinho, ver como que ficou eu acho que aqueles pneus que tá que tá nela não, não tem jeito eu acho que cortou tudo, né acho que, acho. É, acho que não tem salvação com esse pneu, né então vamos ver se a gente consegue comprar pneu não sei como que vai ter que fazer se vai ter que colocar a camioneta num guincho novamente levar numa borracharia mais despesa vou pensar certinho o que, que eu vou fazer primeiramente preciso arrumar os pneus Preciso comprar pneu para ela. para poder é, ver o que, que vai fazer. Se leva numa borracharia. Se põe num guincho. Como que eu faço? Mas é isso aí, galera. A gente tá atualizando vocês aqui, tudo que aconteceu. Foi uma noite bem difícil. Deixa o Cauê dar um oizinho, que tem muita gente perguntando do Cauê. É, filho. Oi. Tá. Tudo bem com você? Sim. O pessoal... o pessoal tá com saudade de você, que você não aparece mais nos vídeos. Você tá com sono, né, filho? Você está estudando muito, né, filho? Sim. É. Depois Pode... que as férias entrar, você vai gravar mais vídeo, né? Pode. Pode deitar aí agora, tá? Vou deixar ele lá na casa da minha mãe agora para poder fazer essa correria. desse se consigo ajeitar essa caminhoneta hoje ainda. Porque a gente precisa dela para estar tá indo gravar para as investigações, né, Thaís? Sim final de ano aconteceu uma coisa dessa cara é duro cara mas fazer o que vamos... a gente tem viagem programada de viagem programada a gente tá tentando deixar umas investigações adiantada para não faltar o um vídeo para vocês e aconteceu isso aí isso imprevisto aí mas vamos vamos agradecer a Deus aí por estar bem né amor graças a Deus então galera Vou atualizando vocês aí, vai ser meio com um vlog esse vídeo, vamos ver se a gente consegue comprar o pneu, consegue arrumar a caminheta. Assim que eu chegar lá no barracão onde está a caminheta também, vou mostrar ela pra vocês de dia, como que ela está, como que ficou a situação. Mas é isso aí, peço pra vocês deixar muito like, se inscreva no canal, quem não for inscrito aí. E bora pra mais um vídeo aí, galera. É galera, olhando aqui não dá nem pra acreditar que isso aconteceu, cara. Olha a situação, que dó, velho. É, dá até vontade de chorar de ver isso aqui, cara. Mano. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não é fácil, não, velho. Não é fácil. Olha isso, cara. Não tem conserto. E olha a situação desses pneus, cara. Meu Deus do céu. Ó, oh, uns quatro, cara. Teve que andar um pouco com ele pra, pra poder conseguir chegar no, no guincho. Ó. Acabou de estragar tudo, entendeu, cara? Ainda ia ter conserto mesmo, né? Espero que a roda não tenha feito nada. Espero isso, né, cara? Nossa, daí, olhando isso aqui dá até vontade de chorar, galera. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. não é fácil não a Mas... é, situação agora é atrás de pneu já fiz umas ligações aí pra ver se consigo pneu por enquanto não consegui ainda não sei se vou ter que ir lá pra Maringá pra ver se encontro pneu pra ela É, galera, não é fácil, não. Aí, é, galera, olha o Henrique aí. E, Henrique, conseguiu dormir a noite, mano? Cara, eu nada, foi difícil, viu, cara? Cara, eu também não consegui dormir nada, cara. Nada, nada, nada. Dá nem pra acreditar, né, velho? Olha isso, ah, mano. Cara. Não é, é, é, é Que isso, né, cara? Olha, né, cara? Olha, olha aqui, mano. Tadinho, olha. Você chegou a ver aqui, velho? Olha o buraco, velho, que fizeram aqui, mano. Olha isso aqui. Olha os pneus, mano. Fizeram pra não ter conserto mesmo, né? Não, velho. dá nem para acreditar, né, mano? Não. O que isso aconteceu, tá... né, velho? E agora, você tá gravando aqui, cara? se esses caras aparecer por aqui, hein, cara? Se eles aqui, eles vão ver, cara. Vão ver, né? É, galera, a gente chegou tarde ontem. Tivemos que trazer o carro no guincho. Para quem quiser ver tudo que aconteceu certinho, galera. Chegou nesse vídeo do nada, não sabe o que tá acontecendo aqui. Vai lá no meu canal principal, Thiago Furacão, os links vai estar na descrição, ó é, a gente... cara, aconteceu uma tragédia aí com a gente aí, cara Rasgaram os quatro pneus, a seita satânica Eles iam quebrar o, o vidro, cara Graças a Deus, não quebrado. Eu acho que eles iam quebrar o carro inteiro, mano Ah, Pode ver que eles estavam ali, não Eles falaram que era pra mim atender a ligação Até agora não ligaram nada, cara, até agora não eu não sei, cara. Agora tô tendo vendo se consigo pneu pra ela. Pra caminheta, Mas tá difícil, hein, cara. E é muito caro, mano, os pneus dela, hein. Ah, mano. Se eu olho assim, deve ter vontade de chorar, velho. Isso é louco. Não dá pra acreditar, mano. Acabaram tá esse pneu. Pegou a gente de surpresa, hein, velho? Que óbvio velho, desarmado Duro hein cara É triste né, O cara não pude fazer nada É duro Mas é isso aí galera, vou ver se eu Consigo os pneus pra ela O Henrique também tá trabalhando aqui né Henrique o horário de serviço dele aí Vamos ver o que, que vai dar, eu consegui nos pneus Não sei se eu chamo um guincho e levo ela na borracharia Porque rodar assim não dá galera Aí eu não sei se chama um guincho, leva ela na borracharia, não sei o que, que, que eu vou fazer. Ou se eu arranco roda por roda, leva na borracharia. Mas isso vai dar trabalho pra caramba, cara. Mas é isso aí, galera. Vamos atrás do pneu primeiro. Vamos ver se a gente consegue pneu pra ela. Vamos ver quanto vai custar também. E ver se a gente consegue arrumar ela. Hoje ou amanhã. Essa semana. Bom, galera, tem uma notícia boa. Consegui os pneus. Vão entregar pra mim, vamos... Vai ver se consegue entregar agora na parte da manhã. Graças a Deus conseguiu os pneus. E agora a questão é a gente conseguir levar esse carro para uma borracharia. Vou ter que acabar gastando com guincho novamente para poder levar o carro para a borracharia. Mas vamos esperar os pneus chegarem. Graças a Deus, uma etapa a gente conseguiu vencer, que foi conseguir os pneus. Caro pra caramba, mas... Graças a Deus conseguimos os pneus E agora, assim que chegar, a gente vai ver o que a gente consegue fazer Se chama um guincho, se... Se arranca roda, ele leva a roda por roda Eu não sei o que, que eu vou fazer, galera Mas... Quero agradecer a Deus aí por ter conseguido os pneus, cara Galera, notícia boa Me ligaram, disse que os pneus já chegou lá E também tem outra notícia boa Eu consegui uma pessoa... É um borracheiro e ele faz o serviço no local. Parece que ele tem um caminhão que ele consegue fazer o serviço no local, trocar os pneus. E ele já chegou lá também. Tô saindo de casa aqui agora. Vou correr lá. Porque eu quero gravar tudo, galera. Quero gravar tudo. E graças a Deus aí, ó. Acho que a gente vai conseguir arrumar hoje eh, os pneus dessa caminhonete. Espero que não tenha estragado a roda. Mas é isso aí, galera. Tô feliz. Os pneus já chegou lá. Já comprei Fiz o Pix lá pro, pro rapaz Ele já, já mandou os pneus pra mim E conseguimos esse borracheiro aí Vamos ver se ele vai conseguir mesmo trocar no local, né? Ele falou que consegue trocar no local E ele já está lá na, no barracão Galera, ó, chegou os pneus aqui Acabaram de entregar aqui pra nós aqui. Ó. Pneu, o rapaz vai trocar aqui pra nós aqui. ó Você acha que dá para trocar ali? Dá, dá pra trocar Ainda bem que a gente conseguiu os pneus Eu acho que vai ter que arrancar Não sei se ele vai erguer no meio e dá pra arrancar as duas rodas Ah não, vai arrancar roda por roda com um faz a região toda aqui de Maringá aqui região toda esse número aí é o seu e esse? aí galera, quem precisar do de serviço dele aí ó para o vídeo aí, ó, para o vídeo dele aí ó ele vai no local e faz o serviço Galera, olha o tamanho do raso Que acha, mano! E agora a gente já tá vai colocar o primeiro ali, o pneu. Ah, Até que é rápido, né, cara? Rápido? Até que é rápido. É rápido. Né? primeiro já vai colocar galera, é por isso que Deus é tudo pra mim cara, graças a Deus, Deus abençoou, conseguimos trocar os pneus, deu trabalho galera, deu trabalho pra caramba, deu trabalho pra conseguir encontrar pneu pra ela, É em cima da hora assim, mandaram pra mim aqui ó, consegui comprar, conseguiram entregar pra mim, e consegui também, o rapaz lá, o borracheiro, é, a empresa dele acho que chama Profeta. Ele veio lá de Maringá, galera, lá de Maringá, para poder fazer esse serviço aqui para gente. Agora tem mais um prejuízo aí, né? Que eu vou ter que levar para poder balancear ela, alinhar quando troca pneu, tem que fazer esse é, esses procedimentos, né? Balancear ela, alinhar. Provavelmente vai ter que fazer cambagem. tudo esses negocinhos, porque é, como teve que rodar com ela um pouco. É, pneu furado para poder colocar no guincho ali, deve ter desalinhado, deve ter feito a desgrameira 4, então vai ter que gastar mais um dinheiro que isso daí, mas tô feliz por ter conseguido é, arrumar ela hoje graças a Deus, vamos continuar aí ó, firme e forte essa gravação aí né galera, essas investigações questão sobre o que aconteceu, ainda não sei ainda o que vai acontecer galera, mas vou informando vocês primeira etapa era Consegui arrumar o carro. Tá arrumado. Agora, em questão, o que aconteceu? Não vai ficar assim. Tem, pode ter certeza que não vai ficar assim. Mas a gente vai com calma para ver o que, que vai acontecer. É, não me ligaram. Não me ligaram ainda. Até esse vídeo é, que eu estou gravando hoje não me ligaram. Não sei ainda o que, que vai acontecer, galera. Mas Deus é bom. Deus vai nos abençoar. E é isso aí, galera. Amém, Senhor. Vamos lá. Vou mostrar pra Thaís. É isso aí, galera. É final do dia, não tem ninguém aqui na, na, na empresa mais. O pessoal já foi embora. O Henrique já foi pra casa dele. E. É final do dia, mas graças a Deus conseguiu é, arrumar ela. É isso aí, galera.